Fala pessoal, aqui é o Bruno Bandiera para mais um Mundo Cripto, hoje a gente vai falar com, com o Rodolfo Marques do Vamos para Bolsa, ele já estava para vir aqui fazer uma participação faz um tempo, eu já tinha, tinha comentado no chat da última vez, ouvido uma pergunta dele, e ele tem falado cada vez mais sobre acho que inevitavelmente a gente é, vem caindo nesse mercado, seja... Porque a gente vê interesse, então, tanto orgânico, a pessoa olha e fala, pô, esse mercado é interessante, tem futuro, quanto é, por uma questão de, de a bolsa está ruim, a gente precisa encontrar oportunidades de diversificação. E eu resolvi trazer o Rodolfo para comentar um pouco mais sobre as posições dele, como ele monta o portfólio dele de cripto, como ele vê esse mercado... Então, para a gente realmente trazer ideias construtivas para investidores de bolsa, então, mercado tradicional, como é que a gente pode é, agregar e criar um portfólio cripto com segurança, com uma expectativa de rentabilidade, mitigando os riscos e qual a visão é, desse pessoal de mercado tradicional, eu incluso, para esse mercado cripto e como a gente realmente consegue usufruir tanto do mercado tradicional quanto do mercado cripto em um portfólio conjunto. É, então... Fala Rodolfão, queria, queria Fala, começar Bruno. com uma pergunta para você, cara, queria saber quando é que você entrou nesse mercado, como é que você conheceu e se foi dessa forma, pô, orgânica ou inorgânica, assim, você pô, olhou falou, cara, a bolsa tá, tá fraca, eu tenho que diversificar ou você viu algum projeto, estudou alguma coisa falou, cara, esse negócio vai ter algum futuro invariavelmente e eu, eu preciso estar exposto a isso? Boa. Cara, bom, primeiro prazer estar aqui, né? Acho que quando a gente fala vamos para a Bolsa e está num programa de criptomoedas, as pessoas ficam até... Né? o pessoal da B3 fica até meio assim, mas não. É, não vou abandonar a B3, acho que é muito importante, né? Tudo que foi construído dentro da Bolsa é algo que, poxa, está é, há séculos aí, mas nós não podemos ignorar a inovação. A inovação, ela está aí é, e... De uma forma ou de outra, você vai ter que reconhecer que as criptomoedas elas podem ajudar, seja as criptomoedas diretamente, seja a própria questão da tokenização. Então, isso está mais presente na nossa vida do que a gente, no fim das contas, imagina. Então, é, tem que olhar para isso. tá? E assim, Bruno, respondendo a sua pergunta, né? como que veio essa questão cripto? Né? Eu entrei, de fato, como uma alternativa, B3 ou não? Cara, eu, eu... Antes de investir e trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhei durante sete anos com TI, e geralmente a galera de TI é mais é, relacionada aí ao universo cripto. Então, muitas pessoas ali que trabalhavam, trabalhavam com TI comigo investiam ali em criptomoedas, principalmente em 2017, quando teve aquele baita hype. É, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que, cara, não gosto de estar tá, é, em algo que todo mundo está falando. Se todo mundo está falando, talvez não seja tão legal assim. Então, eu comecei a investir em criptomoedas efetivamente ali em 2018, é, por uma corretora que era brasileira na época, só que não investia diretamente em criptomoeda. A gente investia em um índice é, que ela mesmo criava. Depois a corretora até mesmo deixou de existir, mas foi ali em 2018 que comecei a investir em Bitcoin. E foi algo que eu mantive na, na minha carteira aí é, por vários anos, mantenho né, no, no fim das contas. E no ano passado, que foi onde eu comecei a olhar para outros protocolos. Aí eu fui entender o Ethereum, fui entender outras altcoins e aí, é, a minha carteira cripto, ela tomou uma robustez maior, porque como o Bitcoin começou a, a tomar um tamanho maior, é, eu comecei também a querer diversificar, mas isso daí não está exposto a só uma moeda é, e ter outros projetos em conjunto. Então, foi dessa forma que surgiu cripto é, criptomoeda dentro da, da minha carteira. E é algo que, assim, Bruno, não, eu consigo entender, né, porque eu acho que muitas pessoas têm receio do universo cripto é... A pessoa está lá, está comprando algo, mas assim, está comprando igual comprar uma ação, sabe? Sem nem entender o fundamento por trás, sem nem ler balanço, sem nem saber o que a, que a empresa faz. É, e no mundo cripto, eu acho que é isso. Você tem que entender, de fato, a utilização daquilo é, dentro do ecossistema. Aí sim você vai encontrar coisas de muito valor. Né? Do contrário, você pode entrar numa Dogecoin, você pode entrar numa Squid Game aí, está achando que você está investindo, mas na real não tem nenhum grande projeto por trás, é só mais uma memecoin. É interessante porque o que fica no longo prazo, e a gente percebe isso recorrentemente, são as histórias de sucesso. Então a gente escuta muitas vezes as histórias de sucesso do mercado cripto e esquece as inúmeras histórias de moedas que fracassaram nesse, nesse meio tempo, é, que não tinham fundamento e já era dito que não tinha um fundamento, então a gente fica olhando o Bitcoin em máxima histórica, e muitas outras moedas que ficaram no caminho, que passaram por eh, diversos bull markets, inclusive em 2017, sobreviveram a 2017, agora caíram junto com o Bitcoin e ficaram lá embaixo, justamente porque o fundamento é mais frágil. Então acho que da mesma forma que a gente olha para fundamento, eh, em bolsa, apesar de em cripto ser mais difícil de mensurar, porque em bolsa você tem a parte realmente do fluxo de caixa, de fazer o cálculo, e em cripto é muito mais como uma commodity, que você sabe a oferta daquela commodity, porque está escrito no protocolo, mas você não sabe muito bem a demanda. Pô, quanto que as pessoas querem daquilo? E é justamente isso que você tem que mensurar pela utilização. Pô, Bitcoin tem uma boa funcionalidade em termos de reserva de valor? É, principalmente um momento inflacionário? Pô, pode ter. É justamente sobre esse tipo de fundamento que a gente precisa construir as teses de investimento de criptomoedas, assim como a gente constrói de bolsa. Uma coisa que eu queria puxar para você também, Rodolfo, como é que um cara que investe em mercado tradicional, que tem um portfólio ali de mercado tradicional, encaixa cripto na carteira dele? Então, na ótica dele de investidor, qual que é aquele, aquele ativo? Que, qual é o fundamento dele? Vai substituir o ouro na carteira? Então, aquele ativo que ele tinha para guardar, é, guardar um valor, independentemente de intervenções governamentais, guardar valor ao longo do tempo, uma reserva de valor, é, vai ser um caixa. O que, que vai ser aquele ativo dentro do portfólio de um investidor de mercado tradicional. Cara, o que é engraçado, Bruno, é que cripto hoje pode ser tudo numa carteira, né? Não, não só mais uma coisa, né? À medida que você vai entendendo ali os protocolos e tudo mais, você é, começa a ver que, por exemplo, eu posso ter ações tokenizadas. Então, ao invés de é, comprar diretamente um ativo por uma bolsa, eu posso usar um, um app como a Synthetix, por exemplo, e negociar lá. Ações da Apple que funcionam 24 por 7, não só enquanto a Bolsa Americana está funcionando. É, ao invés de ter aquele meu caixa em dólar, eu posso utilizar uma stablecoin, é, seja via USDC, via DAI, via Tether. É, pensando em ouro, tem o próprio Pax Gold, né, que é um token que é, reflete ali a variação da, do ouro, dá um Satroi do ouro. Então, no fim das contas, quando a gente pensa em cripto, a gente consegue fazer quase tudo ali do portfólio. Ainda não tem a questão de fundos imobiliários, assim, tão fortes. Tem REIT que você consegue pegar via sintéticas, mas está é, com um movimento mais forte de tokenização, que eu acho que a gente pode ter em breve. Mas isso aqui eu estou falando para quem já está já mais dentro da parada. né? Vamos, vamos falar para quem está chegando aí, poxa, eu quero entender desse universo cripto e aonde alocar isso. Eu acho que o investidor ele pode pensar sempre na, na carteira em duas óticas, né, Bruno? Numa ótica de proteger ao máximo o capital e numa outra ótica de, cara, buscar rentabilizar isso. O próprio Taleb, né, Nassim Taleb, um grande investidor e filósofo, ele fala muito sobre a estratégia Barbell, né? em que 90% dos recursos dele ele deixa em ativos de baixíssimo risco e 10% ele coloca para o risco mesmo. Então, as criptomoedas dentro da carteira de investidor, ele pode compor essa matriz de mais risco dele, né? que pode também estar junto de small caps aqui na, na B3, é, de opções, eventualmente, que tem ali na carteira, então, pode compor isso daí. É, mas o que eu sempre... É, ensino as pessoas, Bruno, é que eles se expõem de uma forma gradual, né? principalmente pelas criptomoedas terem muitas oscilações, sejam para cima ou para baixo, muito mais para cima do que para baixo ultimamente, mas tem para baixo também, é, de tempos em tempos. Eu gosto muito da estratégia de fazer um dollar cost average, né? então ir comprando sempre. É, então, toda semana eu compro e divulgo lá no meu Instagram para a galera que eu faço compras ali de Bitcoin e Ethereum. Então, 150 reais de Bitcoin, 100 reais em Ethereum, toda semana, toda semana. E essa é uma estratégia que eu estou fazendo desde janeiro desse ano. Só que a gente tem que pensar que, cara, maio, junho, foi um sangue no, no universo cripto, né? O Bitcoin foi para baixo dos 30 mil dólares ali, caiu mais de 50%. Só que mantendo essa estratégia, eu fui comprando mais caro, fui comprando mais barato, só que como voltou a subir, na média eu estou bem, porque eu continuei me expondo então acho que é fundamental que o investidor ele pense em começar pequeno, tudo que é novo começa pequeno, mas começa, talvez o que você mais vai se arrepender lá na frente é de não ter começado antes, então acho que você tem que começar sim, com um pedaço pequeno, e vai se familiarizando com isso, e hoje tem várias formas, né Bruno, de você se expor, você pode se expor diretamente, pela B3 tem ETFs aí para você se expor diretamente, seja no Bitcoin, ou seja no Ethereum, ou mesmo pegar um índice né como o Hash11, aí, que tem oito grandes criptos lá dentro, então acho que hoje tem muita possibilidade, é, é só necessário executar, porque muita gente também vê live, vê live, vê live, não executa e depois vê lá na frente o retorno que podia ter dado e fala, nossa, eu, eu sabia que era para investir. Cara, assim, uma coisa que aprende de mercado, você vê alguma coisa, você tem que executar, porque no fim das contas, os grandes investidores são aqueles que conseguem executar as coisas e não são só filósofos. É, eu particularmente, para para minha estratégia, eu uso um... um uma Na verdade, é, é uma técnica semelhante, mas efetivamente eu não estou colocando dinheiro dentro da operação, porque eu uso essencialmente o rebalanceamento. Então, quando eu chego num valor determinado percentual da minha carteira, eu quero vender ou eu quero comprar. Então, vamos supor, eu tenho uma meta para ter criptomoedas eh, compondo 5% do portfólio. Quando as criptomoedas sobem muito, então vamos supor que meu portfólio lá sobe 100% de cripto e todo o resto fica constante, eu vou ter lá na faixa dos 10%, e aí eu... Faço um rebalanceamento. Então, vou vender aquelas criptomoedas a um patamar que eu fico com 5% novamente no meu portfólio. E a mesma coisa quando a cripto baixa. Então, acho que tem é, várias formas de mitigar esse risco. E principalmente agora, que a gente está num topo histórico, muita gente olha esse movimento e, e, e aquela coisa que o mercado cripto chama de FOMO. Então, é... Pura e simplesmente um medo de perder o movimento e você ser o único que efetivamente não comprou as criptos e você acaba comprando no pior momento, comprando na alta, comprando na máxima histórica e pega o que o, o mercado, inclusive o Augusto, que você já fez live, chama de inverno cripto. Então acho que ele que inaugurou esse termo, que é: cara, você fica é, três, quatro meses, dois anos, que já foi o caso também perdendo, então, o mercado num bear market. E é natural para um ativo, para qualquer ativo que valoriza muito, ele entra nesse período de bear market. Então, a gente precisa realmente ter, ter essa consciência. Rodolfo, queria entender um pouquinho mais também de você. Qual que é a alocação de cripto que você tem hoje? Então, quantos por cento da sua carteira hoje são compostas de criptomoedas? Cara, assim, eu... Comecei de uma forma gradual, né? Como eu falei para quem está aqui. Então, comecei com aquele 1% lá atrás, é, foi crescendo, ganhou 5%, hoje está em 10%. E cara, <risos> é complicado, porque muito do medo da, da, da galera de cripto é por não conhecer aquilo. Só quando você conhece os projetos, quando você está tá lá dentro e. Principalmente, você olha o addressable market, né então a gente está numa capitalização de mercado hoje do mundo cripto de 3 trilhões né? de, de dólares. Quando a gente fala para os mercados tradicionais, a gente está falando em mais de 100. Né? Então o mercado cripto é ínfimo ainda comparado com o mercado tradicional. Só que a gente não está levando em conta que cara já, já as empresas, ao invés, ao invés de abrir IPO pelos meios tradicionais e ter um custo maior para isso, eles podem emitir ali, tokens de governança é, para que as pessoas consigam comprar, é, num processo que vai ser muito menos oneroso, muito menos custoso e vai, vai funcionar basicamente da mesma forma. Né? Então, acho que é um mercado que ele tem aí muito espaço para crescer e por isso que hoje está em 10%, mas assim é, a ideia é aumentar mais, porque talvez... Ops, estava me ligando aqui. Talvez aqueles 10% que eu estou colocando agora vai ser pouco é, comparado ao que eu poderia querer estar exposto, porque eu costumo falar que a B3 é o carro a combustão normal e as criptomoedas é o carro elétrico. Tipo assim, surgiu o carro elétrico, você sabe que em algum momento o carro a combustão vai ser menos utilizado porque a disrupção que o carro elétrico trouxe vai ser muito maior do que o carro tradicional. Isso é fato, isso é fato. Não, não é à toa que os mercados aí estão colocando ETF de criptomoeda. Por que eles estão colocando isso? Porque eles querem que os investidores invistam pelos mercados tradicionais por algum meio ainda, né? Então, por isso que tem ETF aqui no Brasil, tem ETF no mercado americano. É, então, é fato isso aí que as criptomoedas estão crescendo. Então, hoje estão em 10% da minha carteira, mas é algo que eu estou caminhando para escalar ainda mais, porque pode ser que já já está 50% da minha carteira. É, porque tem muita coisa para se fazer nesse mercado, né? A, a galera geralmente quando chega acha que só dá para comprar é, e ter ali os seus criptoativos, eventualmente, né? Que é mais avançado armazenar uma hard wallet como essa daqui, mas tem muito mais a se fazer, né? Você consegue receber dividendos sintéticos das suas criptomoedas, deixando ali em plataformas de lending, é, provendo liquidez para esse mercado também, é, deixando ali em stake nos protocolos, então assim... É um universo gigantesco, gigantesco, Bruno. Então, cada vez que eu estudo mais isso, cada vez que eu vejo o quão seguro ele é, eu tenho mais vontade de me expor. É, principalmente porque eu acredito que as criptos são uma terceira via. Né? Pensa aqui no investidor brasileiro. Ele está aqui no Brasil, investe aqui no Brasil, é, e, eventualmente, se ele tem é, algum receio do cenário político fiscal daqui, ele vai lá e dolariza seus investimentos. Então, quem está em país emergente, vai lá e migra seus recursos para dólar. Agora, e a galera que está ali em dólar é, e está vendo que, cara, de cada 3 dólares que tem na praça, um foi impresso nessa pandemia. Que o individualmente está nos seus maiores patamares, que a bolsa americana está no seu maior patamar. Ele vai ficar tranquilo de estar tá só exposto ali? Talvez ele vai para a terceira via, que são as criptomoedas. Então, para aquele investidor que pensa é que o mundo talvez está um pouco mais caro, é, antigamente ele ia só para ouro. Agora ele tem essa alternativa das criptomoedas que não tem nenhum país por trás. Acho que o que me chama muita atenção é isso, né? É a rede que está por trás. É, por mais que a China fala que ela proíbe é, criptomoedas, mineração lá e tudo mais, cara, China é só mais um país. Se lá não puder ser minerado, vai ser em outro lugar. Então, acho que essa questão de você ter uma rede que funciona e a galera ser pró esse funcionamento é incrível. Então, hoje está em 10%, mas eu não, não duvido que, por exemplo, se me chamar ano que vem para conversar aqui, não tenha, esteja maior ou quem saia o dobro disso. E, e dentro desse portfólio você está mais alocado no, em qual cripto ativo, então é mais bitcoin você prefere se manter, porque o bitcoin é como se fosse um índice do mercado cripto, acho que o fato dele ser pioneiro, o fato dele ter mais volume, à medida em que o mercado cripto se desenvolve, o bitcoin acaba ganhando capitalização, mas é, é aquela coisa de, de small cap e big cap, quando você está na big cap você tem um, um potencial de ganho, uma simetria menor do que na small cap, mas você tem um risco menor também. Como é que você aloca esse portfólio em termos de olhar para esse risco e olhar para esse potencial? Então, como é que é o risco retorno e a composição desse portfólio de cripto? Boa, assim, é, antes de, dessa alta mais vigorosa que a gente teve aí, é, eu consegui... Eu tinha uma exposição que era 70... 30, 70%, os dois principais projetos, Bitcoin e Ethereum, então algo em torno ali de 40%, 45% em Bitcoin e o restante em Ethereum, e 30% em outras altcoins, em outros projetos, como uma Chainlink, como uma Uniswap, como uma Litecoin, é 30% mais pulverizado, porque tem vários projetos menores, mas que, cara, tem uma chance aí de, de multiplicar por algumas vezes. É, hoje eu já estou em um cenário que estou é, 50% alocado ali. Né, em Bitcoin e Ethereum, é, 20% está em caixa, é, em stablecoins, e eu tenho aí 30% que estão nessas outras altcoins, tá, então está basicamente dessa forma, mas lembrando que mesmo aquilo que está em caixa, que está em Tether, é, ou outras, né, ou o próprio DAI ou o SDC, enfim, aquilo que tiver com um valor mais interessante onde eu vou direcionar, dá para ser remunerado também via staking, né, ou provendo liquidez em alguns protocolos. Então, é, o legal de cripto é isso, né, mesmo em stablecoin que você está parado ali, né, em um DAI que equivale a um dólar, dá para eu deixar remunerando ali algum protocolo que eu vou receber é, 10, às vezes 15% ao ano naquela moeda que no fim das contas é dólar. Então, é, tem muita coisa boa aí nesse mercado que dá para fazer, mas está assim hoje, né são protocolos tipo que por si só remessa. eles por si só tem essa funcionalidade também tem uma cripto, né então acho que é até legal a gente diferenciar quais são os tipos de cripto, então o Bitcoin especificamente foi criado com um objetivo muito mais transacional e sem você ter a anuência do governo ali em emitir mais moedas, você sabe exatamente como as regras do jogo funcionam e aquela regra não vai mudar para o Bitcoin especificamente. Então, acho que é muito mais como uma moeda, reserva de valor, como analogia de ativo, a gente consegue utilizar muito mais uma analogia com ouro. Então, falando de mercado tradicional. Já Ethereum, a gente usa muito mais como uma ferramenta. Então, a gente sai muito mais desse conceito de criptoativo e entra muito mais no conceito de aplicação. Então, a Ethereum é um instrumento pelo qual outros protocolos podem se conectar utilizando uma ferramenta descentralizada para validar essas, essas transações, essas informações que acontecem dentro do protocolo, e é necessário que se pague taxas em Ethereum. Então, à medida que tem mais protocolos ali dentro, mais aquela criptomoeda tende a valorizar. E aí você tem as outras classes de ativos, de ativos que estão derivando dessas é, duas anteriores. Então, uma delas, é, por exemplo, a Polkadot, é uma classe que tenta criar para Então, a gente tem um problema de escalabilidade enorme em criptomoedas. Então, acho que essa é a maior trava para o crescimento desse, dessa classe de ativos. Se a gente não tivesse o problema de escalabilidade, tenho certeza que a gente estaria em um outro patamar de mercado e esse problema vem sendo solução, solucionado gradativamente e com uma velocidade é, relativamente rápida para o que se esperava, eu acredito. É, e a Parachain, ela linka essas blockchains em um protocolo que realmente tem uma capacidade maior de escalar. Então, a Polkadot está se desenvolvendo nesse sentido. E você também tem, por exemplo, protocolos DeFi, que são muito mais o que o, no sentido que o Rodolfo estava falando, de você ganhar o lending, ganhar é, um yield em cima daquele ativo por você prover liquidez para alguém, então eu empresto o meu ativo para prover liquidez para uma rede, e aquela rede me remunera por estar emprestando aquele ativo. Da mesma forma, eu posso emprestar aquele ativo para uma pessoa, e aquela pessoa vai pagar juros em cima daquele ativo através de um colateral que às vezes é em Bitcoin, que é a, a plataforma de lending por si só. Então você tem lending centralizado e descentralizado agora, que é uma plataforma que já roda em blockchain fazendo esse intermédio entre pessoas que que querem pegar dinheiro e aí, o outro lado pessoas que querem eh, emprestar dinheiro. Então ela faz esse intermédio e você acaba ganhando um yield ali. É, dentro desse contexto, Rodolfo, quais plataformas, é, quais moedas você investe nessa segunda classe ativa? Então, Bitcoin e Ethereum, eu sei que é mais mainstream, então acho que as pessoas já conseguem compreender mais os fundamentos e por que tende a crescer no longo prazo. Agora, quais outras criptos você é, tem um pezinho, acredita, é, ou está em caráter especulativo, enfim, coisas que você é, gosta de colocar, colocar é, no seu portfólio de cripto porque você acha que... que pode eventualmente se tornar alguma coisa. Óbvio que em cripto é muito difícil a gente saber quem vai ser o vencedor lá na frente, mas a gente já olha hoje e fala, pô, isso aqui tem um potencial muito grande. O que você tem na, na carteira? Cara, eu posso compartilhar minha tela aqui com a galera? Porque eu acho que compartilhar com certeza tá muito mais fácil de é, eles entenderem aí um, um pouco, né? então é, aqui nós, nós temos esse site DeFi Pulse que eu gosto de acompanhar bastante, né, que mostra principalmente essa questão das finanças descentralizadas e de o quanto que elas estão evoluindo ao longo do tempo. Hoje, para se ter noção, a gente tem cento cinco 105 bilhões de dólares aí é, que está dentro dos protocolos DeFi. É, e quando a gente olha aqui no All, né, é uma parada que ela é muito nova, né, Bruno. Então eu acho que cara, é, para quem acha que nossa a criptomoeda já está muito cara e tal Olha para isso daqui, olha para o DeFi, né? Para as finanças descentralizadas. A parada começou ali em 2017, com US 5 dólares em agosto de 2017, e olha o quanto que, nessa janela de tempo, de menos de 5 anos, conseguiu escalar, e agora está com US 105 bi de dólares dentro dessa estrutura como um todo. Né? Se nós olharmos aí 12 meses, a gente tinha aí próximo de 20 bi, né? Então a gente cresceu 5 vezes esse ano. Então, o, o que eu acho, Bruno, interessante no universo cripto é isso, né? A demanda que existe dentro desse mercado. E não existe algo tão grande que possa ser tão explosivo assim como o mercado tradicional. Não, não tem o que fazer, né? Porque já é um mercado que está há anos e anos e anos, décadas vigentes aí, não, não tem uma demanda assim tão absurda. É, pode ser que alguns países específicos, como foi aqui no Brasil, né, a gente tinha uma Selic estrutural é, de dois dígitos, ela começou a cair para 2% ao ano, cara, a gente pode ter um movimento muito grande de pessoas que não investiam passando a investir, mas dado esse cenário de juros. Agora, em uma situação normal de temperatura e impressão, não tem nada que vai crescer cinco vezes nos mercados tradicionais, no sentido de demanda. E a gente teve essa questão aqui no próprio DeFi. E aí, o que, que eu gosto, né, Bruno, de olhar aqui, né? tem classificações aqui de plataformas que a gente pode utilizar, é, e tem aqui plataforma de landing. Como landing, eu curto muito a Aave, né Alguns chamam de Aave, outros ave enfim, depende de da, da onde a pessoa está. Né? Tem gente que quer a portuguesar, tem gente que quer deixar isso mais, né igual a Ethereum, Ethereum, é, enfim, esse é o protocolo. Então, um protocolo que eu praticamente acho bem interessante, é, justamente porque é uma plataforma de landing, tanto para... Eu que tenho ali as minhas criptomoedas, eu consigo deixar ali elas à disposição para prover uma liquidez. É, e como se fosse um banco, assim, galera. Pensa é, na AVE como um banco. Eu tenho ali as minhas criptomoedas e eu quero é, remunerá-las. Como se fosse um CDB. Você vai lá, deixa lá, só que não tem prazo, né? Você fica pelo tempo que você quiser, a taxa que você é remunerado, ela é variável, tá? Ao longo do tempo, tem momentos que, poxa. É, pela oferta e demanda, ela vai ser ajustada, seja para cima ou para baixo, mas tem muitos projetos aí que, poxa, estão é, pagando mais que 5% ao ano. É, tem aqueles que são mais arriscados, que pagam 50%, 100% ao ano. Mas cuidado, tá, galera? Não tem almoço grátis, principalmente no mercado cripto. Se algo está pagando muita coisa, é, você em riscos inerentes a isso. É, e tem a própria questão aqui na AVE de você, do outro lado, pegar emprestado. Né? É, então, essas questões elas são bem interessantes. Você consegue ganhar muita margem com isso tá? então a ave é um desses protocolos é indexes né que são corretoras descentralizadas eu curto muito a própria Uniswap né que eu até abrir aqui é, eu posso conectar aqui a metamask a minha não não tá conectada mas eu poderia simplesmente conectar aqui e trocar Ethereum que eu tenho na minha carteira é, por ave por exemplo né então eu, eu consigo fazer essa grande questão, porque hoje as pessoas, quando elas querem comprar criptomoeda por corretoras descentralizadas, elas têm que abrir conta, é, mandam lá a sua moeda fiduciária, manda lá, seja real, seja dólar, e vai conseguir comprar aquele criptoativo. E aí, se ele quer trocar por outro criptoativo, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender aquele criptoativo, voltar é, para a moeda que ele tem para comprar aquela outra coisa que ele quer. Já na Uniswap, a gente tem essa grande questão de você fazer as conversões. Cara, eu tenho Ethereum, você tem AVE, bora trocar aqui. Então, lá dentro é tudo feito de uma forma anônima, mas de uma forma segura, que você tem laço você sabe de que carteira é, saiu, para qual carteira vai. Então, tudo isso é bem interessante. E um terceiro projeto aqui, é, Bruno, que eu acho bem massa a galera entender, é a própria Balancer, né, que é um protocolo de lending também, é, similar à ave, só que ela acaba criando pools. Então, olha essa pool aqui que interessante, ó. Três stablecoins, DAI, o SDC e o SDT. Então, eu tenho três stablecoins pareadas a dólar, tá? É, aqui eu posso trazê-las, eu posso ou entrar, criar uma pool com um percentual de cada, por exemplo, 33% de cada, é, ou eu entro só em DAI e eles vão distribuir aqui para as demais. E ele está pagando hoje uma taxa anual de é 14,69% ao ano, para você deixar numa stablecoin. E, tipo, para quem entende do mercado americano, sabe que não tem nenhuma renda fixa lá que paga 14% ao ano em dólar. E, tipo, você vai estar tá pareado em dólar aqui. Você é, não está em algo que vai ser volátil. Você tipo, não vai travar algo que, poxa, eu travei ali a 20 dólares e aí esse criptoativo caiu 50%. Não, porque uma stablecoin está pareada a dólar. Só se tiver um problema no protocolo. É, mas, fora isso, você vai receber aqui 14%, é, por cento ao ano e tem a galera aqui que tá fazendo as operações né ó você consegue ver aqui ó, tudo tá sendo feito ó a pessoa entrou com 5 milhões de dólares aqui ó e colocou nisso para é, ser remunerado aqui 14,69 ao ano por meio desse protocolo então assim Bruno o que eu mais estou olhando são para esses projetos aí que estão linkados aí com as Finanças descentralizadas é o que eu acho que tem mais é, valor aí e tem outros projetos também que vão, no fim das contas, interligar os dois mercados. Né? Eles vão interligar tanto o mercado é, tradicional com o universo cripto. Então, a Chainlink, por exemplo, que ela tem ali o oráculo, né, que cria as pontes entre o mercado tradicional e o mercado cripto, eu também acho bem interessante. Então, é, essas são algumas das apostas, assim, a é bem dizer. Né? Porque, como você tem muitas opções, a gente tem mais de 13.700 criptomoedas hoje. Tem muita coisa. Eu sempre gosto de olhar para o top 50 ali, para encontrar alguma coisa. E daquilo que eu encontro, concentro mais em Bitcoin e Ethereum, mas eu tenho aí mais umas 10, 12 outras altcoins para dar uma diversificada em outros projetos menores, mas que podem aí multiplicar por 10, 15, 20 vezes facilmente. É, é impressionante como esses protocolos se desenvolvem, porque no caso de, de, de DeFi, você tem até um modelo que é, é mais avançado do que o que a gente tem no mercado tradicional em termos de corretagem e, e encontrar liquidez, que são justamente esses pools. Então, o pool era uma solução lá atrás, que hoje em dia acabou evoluindo. Obviamente, nem é necessário mas é, um instrumento como esse, dada a liquidez, que você tem em alguns protocolos, é, que é justamente uma equação. Você coloca essas duas criptomoedas, duas ou três ou alguns pares ali dentro, e através de uma equação, quando a quantidade de uma cripto é, diminui, a outra acaba aumentando e aí você tem uma curva de oferta e demanda que vai aumentando o preço de uma ou de outra e ele está fora daquela cotação tradicional que a gente tem de book. Então, que o mercado está pura e simplesmente precificando ali por ah, eu quero comprar a 5 dólares, eu quero comprar a 6 dólares e aí você tem que dar um match ali com, com uma pessoa que esteja disposta a vender aquele valor. Então, a, a, aquele é um sistema de book e aqui você tem esse sistema de liquidez que você gera até uma outra ponta para quem quer prover a liquidez. É como se você, Rodolfo, pudesse ser um market maker. E é um, é um negócio super interessante, acho que é, realmente a gente vê perspectivas de futuro nesses projetos muito, muito interessantes, que podem realmente é, trazer para o mundo do mercado tradicional até um, um, um patamar a mais de desenvolvimento. Então, eu gosto, inclusive, de, de citar que um não canibaliza o outro. Então, a gente pode ter os dois mercados convergindo para um só. É, e eu acho que cada vez mais a gente calha para isso. Então, as empresas não vão parar de existir, na, na minha concepção, obviamente. Mas a gente tende a ter protocolos e em empresas cada vez mais coexistindo. Então, empresas listadas em um universo que seja é, de tokenização, então as ações, aqueles títulos de governança em tokenização, é, a Uniswap inclusive é uma uma tem token, então tem o token Uni que é, ele ele na verdade concentra o poder de voto sobre as decisões daquele ativo. Você pode votar é, na, nas decisões que estão naquela naquela rede. Ah, vai aumentar a taxa, vai diminuir a taxa, vai mudar um protocolo ali. Você detentor do token Uni pode fazer isso. E hoje em dia também tem muitas dessas DeFis indo para um projeto De pagamento de dividendo Então elas retêm as taxas de transação Então quando o Rodolfo vai lá e faz Uma troca de uma criptomoeda para outra Ela tira uma taxa é, que inicialmente era muito usada para financiar o projeto, e agora essas taxas, obviamente, com um volume muito grande, estão acumulando, é, e existe um projeto para ser votado justamente para você poder distribuir isso em forma de dividendos. Então você pega um, um, um, uma plataforma descentralizada, que é como se fosse uma empresa descentralizada, que agora o ecossistema como um todo está começando a votar na potencialidade dessa empresa descentralizada pagar dividendos. Isso abre um escopo incrível em termos de mercado tradicional, porque você pode fazer um, um valuation, posso chegar ao valor justo de uma DeFi e calcular quanto aquilo deveria valer na minha ótica como investidor, fazer uma taxa de desconto e realmente isso é uma coisa impensável para criptomoedas, acho que há anos atrás se você perguntasse para qualquer um que estava nesse mercado, a pessoa... Definitivamente essa não ia ser a aposta da pessoa para onde esse mercado ia calhar é, e a gente realmente vê esse desenvolvimento extremamente rápido. É, fora isso, Rodolfo, queria que você, que você comentasse um pouquinho sobre a parte da sua carteira que está em caixa. Então, como é que funciona a USDT é, que no caso é a Tether, como é que funcionam essas stablecoins e qual é a vantagem de você utilizar elas na composição desse portfólio cripto é, ao invés de utilizar dólar ou alguma moeda fiduciária realmente para fazer essas compras e vendas e manter esse portfólio é, na hora de comprar e vender no dia a dia, então por que você mantém uma stablecoin ao invés de manter a moeda fiduciária? É assim, a ideia de manter em stablecoin é para eu não ter que ficar tirando do universo cripto, tira e coloca, nada disso. A ideia é, à medida que as coisas subam ali na, na carteira, ou mesmo eu veja que, poxa, talvez a gente possa ter uma correção maior agora, eu posso deixar mais recursos em stablecoins que estão dentro ainda do universo cripto, só que eles não vão ter a variação que o Bitcoin tem, por exemplo. Porque como eles estão pareadas ali em algo estável, por isso que é uma stablecoin, eu não vou ter uma grande oscilação quando o mercado cair. Então a ideia de ter essas stablecoins é para isso, para aproveitar as janela de oportunidade, que, cara, sempre acontecem, né? Poxa, esse ano, muitos tweets aí do Elon Musk faziam o mercado movimentar. Agora nem tanto, né? Porque ele está mais maduro, mas, poxa... É... Elon Musk pensava em tuitar uma coisa, o mercado caía ou subia absurdamente. Então, ter esse caixa, eu gosto de ter é como uma premissa que eu já tenho, Bruno, no mercado tradicional. Eu sempre gosto de ter 20% dos meus recursos em caixa. Então, no universo cripto não é diferente. Se eu puder ali estar tá com um caixa, legal. É, a não ser que eu veja, poxa, um monte de correção e eu vou lá, é, me aloco ali em um cenário que, poxa, vi níveis de suportes interessantes e tudo mais, porque a análise técnica funciona muito, no mercado cripto, né? É, para ações funciona, mas para criptomoeda funciona ainda mais, né? Porque é aquela grande questão: para ações tem a galera que faz análise técnica e tem a galera que faz análise fundamentalista. Então você consegue chegar a preços justos ali de certa forma por métricas diferentes. Como muitas criptos, a maior parte delas, 99,9, não gera fluxo de caixa, como que você vai fazer é, é, uma análise fundamentalista para saber o valuation daquele negócio? Não dá então análise técnica é o que mais é, é, e a demanda, a demanda do outro lado como a gente falou, ainda é incerta, então você até sabe a oferta, uhum. tem aquele modelo Stock to Flow para ver qual uhum. é a oferta do Bitcoin ao longo do tempo como ele deve ser precificado, mas você não sabe a demanda exatamente, então é justamente Sim. esse ponto, é, é, análise técnica em criptomoedas realmente desde lá de trás, então desde a época que eu era mais, mais é, inserido nesse mercado então lá em 2018, principalmente 2019, é, e até um pouco 2020, cara era predominantemente análise técnica. Existem pessoas que, obviamente, vão pelo fundamento. Eu acho que isso é essencial, você tem que estudar um projeto realmente. E eu acho que a complementariedade de você estudar um projeto, estar em um projeto bom e realmente poder fazer operações em curto prazo, é... com compras e vendas oportunísticas, utilizando análise técnica, acaba sendo muito mais... É, simples e muito mais factível em criptomoedas do que no mercado tradicional que você tem diversas outras variáveis ali que influenciam no preço que não propriamente aqueles investidores que estão ali olhando para aquele ativo é, tem muito mais questões políticas tem muito mais é, fundos de grande porte fazendo grandes vendas por questões que não necessariamente são é, são de momento, então pô, o cara tem um, um, um, um, um regulamento que ele precisa fazer alguma determinada venda, precisa fazer alguma coisa, tem saques, etc. Então isso realmente muda bastante as, as dinâmicas de, dos dois mercados e eu acho que é uma coisa que vale a pena para o pessoal que faz análise técnica estudar um pouco dentro desse mercado cripto. É, Rodolfo, uma, uma outra coisa que eu, que eu queria comentar com você é justamente sobre esses dois approaches de, de investimento, então você tem a galera que investe em ETF de cripto, agora a gente tem essa possibilidade no Brasil, e o pessoal que investe na cripto por si só, como é que você vê esses dois tipos de investimento? Como é que você acha que eles podem ser, ser complementares? Se eles podem estar presentes juntos numa carteira? E quais são as diferenças entre eles? Então, você mostrou, por exemplo, a sua, a sua hard wallet aí. Queria que você explicasse um pouquinho mais o que, que infere você ter uma hard wallet. Hard wallet o que, que você precisa fazer, conhecer. Quais são os cuidados que você precisa ter. Enfim, toda essa nuance de você ter um ETF, que é um instrumento de bolsa, que a gente conhece, e você ter a criptomoeda realmente na sua carteira pessoal. Boa. É, Bruna, é aquela questão, né? Você falou aí da hard wallet, e eu acho que é isso. Se a pessoa ela consegue fazer uma custódia sozinha ali dos seus criptoativos, ela sendo segura para isso, a melhor forma é você se expor direto a criptomoedas, até porque tem uma máxima para quem está dentro desse mercado que Noriar Keys, York Coin. Ou seja, se você não tem a chave privada para acessar a sua criptomoeda, ela não é sua. Você pode ter a variação dela ali e tal, mas você não tem a conversabilidade final de ter o criptoativo. Por exemplo, investindo investi no ETF, investir no é, é, ETHE11, né, que é o ETF de Ethereum, por exemplo, da galera da Hashdex. Eu não consigo depois ir lá e trocar por isso uma quantidade X de Ethereum. É, a minha conversabilidade final ainda vai ser em real. É, então, eu praticamente é, acho interessante para aqueles investidores que, às vezes, têm um volume muito maior. Tipo, cara, eu quero entrar mais forte em cripto, é, só que eu não quero ter que ficar cuidando com custódia. É, eu quero fazer algo mais rápido. né? Analisei graficamente, a tendência está boa, eu quero pegar aqui é, um movimento. O ETF vai te ajudar muito nisso, né? tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É, mas o, o que eu gosto muito como investidor, e a maior parte, assim, eu tenho restos na minha carteira, tá? É, porque, principalmente, quando a gente teve aqueles movimentos de queda no mercado, tinha muitas corretoras que estavam com spread muito alto, né? A diferença entre o preço de compra e de venda é muito alto. Então, comprar o ETF ali me deixou mais tranquilo. E eu fui fazendo compras ali graduais, tanto que o meu preço médio em Hash11 está em R$34,0 e está quase dobrando. É, acho que essa semana aí dobra, quem sabe? Mas tem a questão de você comprar diretamente o um criptoativo e ter uma hardware como essa, né? Qual é a ideia dessa hardware? Você ter a chave privada que vai acessar os seus criptoativos. Porque diferente do que muitos acham, o pessoal acha que você pega uma hardware como essa, você tira o Bitcoin de lá, coloca ele aqui, aqui está o Bitcoin. Não, aqui é só a chave privada, como se fosse um, um token, né? Que tem 12 ou 24 é, palavras passe aí, para que você consiga acessar essas criptomoedas como um todo tá? Então tudo fica na rede é, Ou você acessa diretamente Pela sua hard wallet Ou você deixa na corretora é, Por que, que muitas vezes não é legal você deixar numa corretora Porque na B3 Você tem é, a própria B3 como custodiante né? Então a gente está aqui pelo canal da Genial é, E nós temos a B3 ali por trás Vamos supor que um cliente estava Numa corretora Y E essa corretora Y faliu E ele tinha 200 ações Da Itaúsa é, cara, é muito tranquilo, você só transfere a custódia, porque a, a B3 que faz tudo isso, né? a corretora é só um meio para você chegar lá. E aí a pessoa pode ir daquela corretora que quebrou e vir para a Genial, por exemplo, só transferindo a custódia para cá, porque ele continua tendo ali aquelas 200 ações de Itaúsa, por exemplo. Porque toda vez que você compra alguma coisa, tem a nota de corretagem que mostra a titularidade que você tem daquele ativo. No mercado cripto não tem isso. É, você não tem, ah, coloca o seu passaporte aqui, você compra criptomoeda, que se perder a gente re, é, pega de novo. Do você... 100. A gente manda no um e-mail para você e você faz o é, um processo lá. não, é, não existe... aí você pega é, de novo. Não, não, não é nominativo, né você precisa de uma chave para acessar aquele negócio. E eu acho que isso, isso, isso, de certa forma, é muito interessante do ETF, porque abre porta para muita gente que quer entrar nesse mercado, que não quer ter esse passivo de realmente é, ter uma hard wallet, fazer essa gestão. É, mas pode agora se expor a, a, a variação desse mercado de alguma forma, então acho que nesse sentido ele acaba democratizando muito é, para o investidor de mercado tradicional realmente poder investir de alguma forma em criptoativos e fora isso você, especificamente no Hash11 tem a vantagem de é, não necessariamente precisar fazer as escolhas dos ativos que vão compor a sua carteira. Então, diferentemente do que a gente estava comentando aqui, eu e Rodolfo, dos tipos de ativo e dos ativos especificamente que você pode escolher para compor a sua carteira, no caso do, do Hash 11, ele tem os critérios que vai colocar ativos lá dentro. Então, você tem Litecoin, Bitcoin Cash, é, o próprio Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Chainlink, alguns que a gente inclusive falou aqui, é, estão dentro daquela carteira que replica um índice do exterior, que é. É uma réplica justamente das criptomoedas é, então realmente muito interessante esse, esse, essa forma de, de diversificação Rodolfo, eu queria é, endereçar para o final aqui para você passar uma, uma mensagem para o pessoal que, é, que não entrou nesse ativo, que está que pensando em entrar, o que, que você acha é, do investidor de mercado tradicional que ainda tem receio por onde começar. Então, como é que você acha que o pessoal dá esse pontapé? Ponta é, já queria pô, agradecer imensamente a, a, a sua presença aqui. É, vamos fazer mais, não necessariamente só de cripto, temos que fazer também o, o de bolsa, né? afinal, vamos para a bolsa. A gente tem o nosso podcast aqui é, e a gente precisa, pô, precisa urgentemente te, te, te trazer, fazer um, fazer um evento com você. É, mas queria que você falasse para esse pessoal de, de mercado tradicional que está muito inserido ainda o que, que você acredita que é importante para eles darem esse pontapé no mercado cripto? Cara, acho que o principal assim é começar e é começar pequeno, se você não sabe muito bem o que selecionar começa com aquilo que é maior e já é dominante como Bitcoin e Ethereum ou mesmo com ETFs como Hash11, acho que para início é interessante e usa a estratégia de dollar cost average, né? então não coloca tudo de uma só vez ah, eu tenho aqui minha grana, eu tenho um milhão e quero migrar agora 100 mil para o mercado cripto agora, em D0, bora? Não, jamais. Né? Como o mercado cripto é tão volátil, você tem que traçar um plano de ação para que isso seja executado. E talvez 10% é muito, começa com um pouquinho, vai se expondo, à medida que você vai entendendo e estudando, aí você vai se expondo mais. É, mas assim, principalmente, né, a, a, o que eu quero falar para a galera do mercado tradicional é... Não feche os olhos para as inovações, tá? É, eu gosto muito de ver documentários, e muita gente lá nos anos 2000, quando falavam da internet e tal, as pessoas debochavam assim, e falavam que, cara, vai vai ter fax para sempre, as pessoas vão usar telefone fixo em casa para sempre. A minha mãe me conta que, poxa, para comprar um telefone fixo era um preço de um carro, é, na época que eu nasci e tal. Tipo, não, não tem mais isso, né? Então a sociedade ela vai inovando. Então cuidado em você... Ficar com aquele síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim e acabou. Acho que não, você tem que estar tá olhando para a inovação. Evidentemente que você tem que ter aquilo que se provou ao longo do tempo e faz sentido, mas também você tem que olhar para a inovação, né? Muita gente às vezes fala, não, eu só vou investir no que Warren Buffett investe, ele tem aí 90 anos, a estratégia dele deu certo. Beleza, mas a época dele era uma. Tanto que ele colocou muitas empresas de tecnologia agora que nem leva em conta o modelo que o Benjamin Graham ensinou para ele, né? do valor intrínseco, do preço valor patrimonial, porque o preço de uma empresa de tecnologia está muito mais no futuro, você não olha um preço valor patrimonial numa empresa de tecnologia. Para um banco, tudo bem, mas para uma empresa de tecnologia, jamais. Então, é, cuidado a ficar se ancorando a só que funciona no passado, porque o passado ele funciona muito bem para a história. Mas para ganhar dinheiro mesmo, a gente tem que estar tá ancorado ao futuro. E o futuro, pelo que a gente falou e pelo que está demonstrando aqui, reside também nas criptomoedas. Então, não ter um pedaço nisso, eu acho que é insanidade. Não, com certeza, Rodolfo. Muito bacana. É, para o pessoal que estava que ouvindo, não perca é, a chance de mandar para aquele seu amigo que só investe em mercado tradicional e não quer saber de criptomoeda, que fala há cinco anos que esse negócio não tem futuro e está sendo... Tá sendo... Provado o contrário para ele, então manda esse conteúdo para ele. Fala que, que é, teve um papo aqui de, de alto nível. Queria agradecer de novo ao Rodolfo. Para quem assistiu e gostou do conteúdo, deixa seu like, é a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho levar ele para mais pessoas. É, Rodolfo, vamos sem dúvida combinar para um, uma próxima participação aí no Pelo menos de Mercado Tradicional, vamos falar Boa. um pouco de bolsa lá no podcast. <risos> Queria agradecer a todo mundo e a gente se vê não, nos próximos episódios. Falou! Valeu, Bruno, valeu pessoal.